mais um episódio do nosso podcast sobre crescimento empresarial. Eu sou o Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E, e sou... hoje nós temos um convidado. É isso, né? eu sou o Cristiano Franco, sou CEO da InSpend. Muito prazer estar com vocês aqui. Viu? Excelente, a gente está com um convidado hoje. Não é sempre que a gente traz um convidado. Então, Cristiano, saiba que... Esse é um, é um podcast especial esse, porque a gente está sempre conversando sobre gestão, técnica de gestão dentro do nosso negócio e agora a gente está trazendo um convidado para falar também sobre as técnicas de gestão de um outro negócio. Tá? Então, acho que a primeira coisa é você se apresentar para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente saber exatamente quem é você e qual é o teu papel. Boa. Eu sou o Cristiano Franco, mas é, eu gosto do Cris Franco. Estou conhecido como Cris Franco, seja na palestra, seja no ambiente de aula, né? quando eu comentei contigo no nosso bastidor aqui, dei aula durante cinco anos, quase cinco anos na pós-graduação, e um dos meus objetivos na pós-graduação era formar mil alunos. Eu sei que você tem uma vida maluca também, eu sei, a Renata, com palestras, com os treinamentos, e na época é, eu dava aula de segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Dava aula de sexta-feira em Santos. Eu saía aqui do escritório, aqui do centro, às quatro e meia da tarde, para chegar às sete e meia da noite lá em Santos, dava aula até às onze e meia da noite, voltava para Campinas para dar aula no sábado o dia inteiro na pós-graduação. Eu, eu, eu te entendo. Você sabe como é que é essa maluquice? Eu né? dava aula em cursinho, ah, então eu não eu não ia de cidade em cidade, eu pingava de cidade em cidade. Saía pingando assim, né? de uma em uma até São José dos Campos, aí voltava. Então eu não sei como é que é isso. Conhece bem essa história, né? E assim, a minha formação é em eletrônica industrial. Tem tudo a ver com, com relacionamento com pessoas e com vendas, né? Com Nada. vendas tem. É. Por causa da a venda hoje, cada vez mais, ela é baseada em números, uhum. é baseada em lógica, baseada em processo. Sim. O vendedor intuitivo, o cara que tinha o dom, já era. Isso ficou na década de 70. E ah. a partir do momento que a gente entrou numa, numa era mais digital, é, com o advento de computador, nas empresas e tal, a gente começou a olhar para a planilha. Então, a gente começou a mensurar os dados e aí hoje a venda é engenharia pura, é engenharia sim, de vendas, sim. não é venda mais. É engenharia de vendas, é matemática É matemática né? Não é matemática mais, é matemarketing. Então, tem tudo a ver, tem tudo a ver mesmo. É, e nessa época né, de, de, de faculdade, eu estudava 10 linguagens de programação diferentes, cara. Então, meu, a minha formação ela é bem técnica, aliás, a minha terapia até hoje é o Excel. É, eu, é quando alguém eu, começa a falar eu também um... te entendo entende, né? <risos> você Renato também entende também né? entendo. você sabe que quando alguém me fala mal do Excel né? Fala, mas você vai fazer uma planilha no Excel eu falo não, eu vou usar o Lex <risos> porque para ficar ao contrário do Excel vai parecer que é um sistema <risos> fazer a programação em Lex mas aí é o seguinte Conrado é, eu me apaixonei por pessoas para vir para a área de negócios em 2007 17 de 7 de 2007 quanto okay. 7 né nossa senhora e aí, é o seguinte: é uma história, às vezes eu me emociono para contar ela aqui, se eu me emocionar, você me perdoa, mas ela ela, ela faz parte da, da minha história, que foi quem me transformou num ser humano, na minha opinião. Porque até então, tudo para mim era só números. Tá. Pessoas eram números, relacionamentos eram números. Mas nessa época, eu era um cara muito briguento. Brigava no trânsito. Pensa, no cara, eu até comentei com a Rê, né? Ninguém podia olhar para mim no trânsito. Alguém buzinou para mim e olhou, cara. Eu queria descer do carro, queria brigar. Aquelas coisas da qual eu não me orgulho. Mas era essa pessoa né, que, que eu fui no meu passado. Só que é o seguinte, nesta data que eu comentei contigo, eu tinha uma reunião marcada na Dell. Desculpa, eu vou te falar uma coisa que Isso explica muito a posição que você tem. Porque você, o que você fez foi trocar a, a, o, a canalização da energia. Uhum. A energia continua a mesma, só que você canalizava para agressividade. Hoje você canaliza para bater meta. Para agressividade é. nos negócios. Então, faz muito sentido isso. E eu te falo isso porque eu era um cara não exatamente briguento, mas eu era um cara muito aguerrido demais. assim. Eu ia eu ia muito para cima. Eu tinha uma raiva interna que provavelmente veio da minha pobreza. Eu tinha uma raiva. Era, tinha, tinha uma, dentro de mim tinha uma raiva. Uma raiva que não, não sanava. E, e eu demorei muito para entender isso e para começar a me acalmar. Só que essa raiva, ela continua. Só que ela não é... Essa energia né, que gerava raiva. Só que ela não é mais canalizada para raiva. Ela é canalizada para visão de negócios, hum, para vontade de crescimento. E beleza. E eu consegui canalizar da maneira certa. Mas eu também era um cara muito aguerrido. Muito... Cara, o que você está olhando? Entendeu? E desde o colégio, isso. Desde a quinta série, sei lá. Sexta série, vai. E... e hoje eu entendo isso. E muitas vezes a gente vê uma criança que é revoltada e se ela não for canalizada, pode virar um bandido. É, porque a energia vai para o lugar errado, né? Exatamente, mas se ela canalizar a energia ou se alguém, né, ajudá-la a canalizar a energia, cara, esse cara pode ser um baita empresário, um baita Sim. jogador de futebol, um baita, sei lá, atleta, porque tem energia lá dentro, né? O negócio pulsa é, lá dentro. Dentro da emoção da raiva e da vingança tem muita energia, né? Tem então, muita energia. Então, depende da origem que vem essa energia da, das crianças ou dos jovens, lá, ou do adulto mesmo. Se ela vier de vingança... Tem gente que vive a vida inteira por continuar de uma vingança. Aí a é uma área que eu gosto também, que é da área de neurociência. Então, é, se a pessoa tiver, cara, com um negócio que ela está com algo contigo, ela é capaz de viver a vida inteira pensando em você 24 horas por dia. Como conseguia que essa energia dela te prejudique? Exatamente. É? E o vingança é, é aquela história que você, você bebe o veneno esperando que o outro morra, né? É exatamente, exatamente. Mas tem muito disso, né? Tem, enfim, tem uma série de coisas aí que passam por essa, por essa metodologia de resolver problemas. Né? Uhum. mas voltando no, no, no tempo que eu estava comentando contigo, eu tinha uma reunião marcada com a Adel em Eldorado do Sul não sei se você conhece lá em Porto Alegre uhum. você sai de, de Porto Alegre, passa a ponte a próxima cidade lá depois do rio lá deles lá do rio Guaíba já é Eldorado do Sul e a Adel ficava lá, eu tinha uma reunião marcada para as 10 da manhã Tava com o um voo marcado para as e 40 da tarde e aí era a única minha reunião do dia. Falei, bom, faço a reunião, dá um tempo de almoçar lá, visitar alguns amigos e voltar para Campinas. Aliás, voltar para São Paulo. Pois bem, o um cliente me avisou que a reunião ia mudar para as três da tarde. E meu voo 5h40. Outras épocas, Conrado, eu teria... Ah, mas pô, como assim mudar? Você combinou comigo, comprei passageiro para vir para cá, fiz tudo para vir para cá e você mudou o horário. Então? Eu não sei por que nesse dia, alguém, que eu não sei se ele está lá em cima me olhando, deve estar, tá, falou assim, ah, não briga hoje bom, peguei, pensei o seguinte, a Dell é uma empresa americana, e você sabe, né falando de gestão, empresa americana é contadinho o horário. Se você marcar o horário das 3 às 4, às 4 da tarde vem gente e invade a sala. E eu fiz contando com isso, falei, bom, se eu sair às 4, dá tempo de sair de lá, ir com o carro até a Localiza, que é a empresa que eu tinha alugado o carro na época, para devolver o carro lá e pegar meu voo tranquilamente até às 5h40. Pois bem. Naquela época era meia hora, né? De check-in, né? É, é rapidinho, né? Mas não foi bem assim. Estava chovendo pra caramba. Muito. Pensa numa tempestade. Cheguei em Porto Alegre, passei a ponte, cara, tudo alagado. Até chegar na Localiza, consegui devolver o carro e a Localiza me levar pro aeroporto, eu cheguei no aeroporto 5h15. Cheguei lá no balcão da TAM. E, ó, não pode embarcar. Como não pode? Eu já fechou o check-in. Outros dias eu teria subido o balcão e pelo o pescoço. Como assim? Não posso embarcar? Eu volto aqui. Mas nesse dia alguma coisa foi assim, cara, vai para um hotel. Arruma um lugar para você ficar, porque não tinha reserva, e resolve o teu problema. E eu falei, tá bom. Peguei um táxi ali, fui para o Ibs, que é do lado. Cheguei lá no ibis, não tinha... Em, é, eu estava aguardando no show, porque não tinha vaga. Eu fiquei lá no hall do hotel. Naquela época não tinha televisão lá embaixo. Quando deu seis da tarde, ele falou assim, olha, esvaziou aqui o quarto, né? Alguém não chegou a tempo, você pode ficar aqui com o quarto e tal. Falei, pô, beleza, então eu vou jantar e depois já subo. Só que naquela época não tinha televisão ali embaixo, em 2007. Estou ali, estou com meu telefone, era o Gustavo, meu sócio. E aí, na brincadeira, né? Ai, meu Deus, já conheço Ô, essa Cris, história. Que bom ouvir sua voz. E ainda brinquei com ele é oh, que isso, Gustavo? Hã? Hã? Ele falou, cara, você não ia pegar o voo agora, tal? Assim 40? Eu falei, eu ia, ele foi então, se o avião caiu. Nossa. Até me arrepia de lembrar dessa história. <risos> falei, foi. Cara, como assim? O avião caiu. Era cara. pra ele estar dentro daquele avião da Tan que caiu lá em Camboia. Que bateu, que passou, reto. Que passou reto. Passou reto na pista. Ah, que bateu no no, bar, no, prédio TAM. no próprio prédio da Tan, que oh, aí pegou fogo. Isso. Eu lembro disso, eu vi na TV isso. Cara, não sobreviveu eu, ninguém naquele Ele vinho. falou, pô, liga a televisão aí pra você ah, ver e tal. E eu falei assim, Maravilha. cara, não tem televisão aqui embaixo, né? Mas eu não, não consegui dar, ter uma percepção exata do tamanho do negócio. Dali pra frente, com o rádio, meu telefone não parou de tocar. As pessoas queriam saber de mim, né? Eu atendi e tal, e as pessoas falando, e eu ainda não tinha noção. Eu fui ter noção às 15h 7 quando a minha mãe ligou pra minha mulher pra saber de mim. Porque minha mãe não teve coragem de me ligar. A minha mulher Meu sabia, Deus. cara, que eu tinha perdido o voo Porque ela estava no primeiro dia de emprego em São Paulo E eu estava instruindo ela para sair, para chegar até a margem da Porque em São Paulo também estava chovendo para caramba E justamente aí, por isso teve o um acidente É, justamente por conta da chuva que teve o um acidente Mas aí nesse dia, então assim, né é, Minha mãe falou assim, professor, se eu tentasse ligar para você Se eu não atendesse, né Eu teria tido um infarto, né Foi a única pessoa que não teve coragem de me ligar mas esse dia eu aprendi algumas coisas. Eu aprendi a dizer eu te amo, aprendi a dizer obrigado, aprendi, sabe, a entender, pedir desculpa, entendi que as pessoas existem. E achei que naquele momento Deus fosse assim: cara, eu tenho algo diferente para você daqui para frente, você precisa ser diferente. E daí para frente eu acho que nasceu o Cris Franco que eu sou hoje, entendeu? Daí eu fui buscar entendimento sobre programação neurolinguística, fiz sete formações de coach, neurociência. Enfim, tudo que você imaginar que possa contribuir para relações entre pessoas, até hoje eu busco porque entendo que a relação nossa ela é com pessoas. Por isso que eu comentei com você agora há pouco, né? É, na área comercial, para mim, primeiro vem vidas, depois vem vendas. O cliente nosso, Conrado, ele compra confiança. É a primeira coisa que ele compra com você, porque ele ainda não recebeu produto nenhum normalmente. Quando ele senta para negociar contigo numa mesa, é a confiança que está ali. É. Se é a marca do Ibelieve, se é a sua marca, se é a marca da Renata, é isso que o cliente espera e é isso que eu prezo muito com o time. Seja ele do time comercial ou seja o nosso time ligado às entregas. O lucro muito vem, bom. mas ele vem pelo respeito a essa confiança que o cliente tem com a gente. Então, vai Excelente, excelente, excelente. É, só, só fala um pouquinho o que, que você, CEO da Expand, o que, que a Expand faz? inspande né? A Inspende é uma empresa Expand, de... INSPANGE. Inspende mesmo. Inspend. É que a intenção é o IN, de dentro, expansão. Porque quando a gente treina, a gente capacita as pessoas, a gente não só inspira elas, né? Então é aquele negócio que é de dentro, é a sua expansão de dentro para fora. E daí vem o nosso Inspende. tá vendo o logo da believe Sim. Ele é uma coisa central e depois coisas que vão crescendo. É exatamente o mesmo sentido. É o mesmo conceito. É o mesmo conceito. Aquilo ali é o formato de uma pérola, é, desculpa, de uma ostra, aquilo está em vermelho. Então, o Logo do I Believe, na verdade, é uma ostra uhum. que, a partir de um incômodo, ele transforma aquele incômodo, expandindo aquele incômodo em uma obra de arte. Que é exatamente como acontece a nossa expansão de consciência. Perfeito. Quer dizer, a partir de um incômodo, a gente vai trabalhando aquele incômodo, vai trabalhando, vai trabalhando, se transforma numa uma obra de arte. O que você fez, na realidade, com o Cris que você construiu desde 2007 até hoje. É isso aí. É o incômodo que você olhou e falou, cara, impacto emocional brutal, é o impacto emocional faz você pensar, refletir, vai, cara, tem tá uma coisa errada. Certamente você já não gostava do Cris que existia ali dentro. Só que você não tinha é, combustível necessário para mudar. Perfeito. Quando aconteceu esse choque veio o combustível e aí você começou a mudança. Faltava a capacidade e vontade. Eu acho que a capacidade eu fui buscar e a vontade. Sem vontade você não consegue mudar ninguém, né? Quer dizer, não é que você não muda ninguém. Você muda você mesmo que o outro ele acaba mudando por perceber a sua mudança. Isso. E eu percebi isso em mim. Quando eu tive vontade de ser uma outra pessoa, aí eu consegui, sabe, sair daquele mundo que eu até considero hoje um mundo pequeno em que eu vivia. Você falou de origem pobre, também vindo de uma favela aqui de Campinas, nasci numa favela em Campinas. Sei bem o que é a convivência, né? De crescer com, com, com os amigos, de repente, não, né? infelizmente... Os amigos foram presos, exato, morreram... Exato, assim, exato. Né? exato. Eu acho que assim, tudo isso serviu de aprendizado, e eu costumo dizer muito para o meu time lá e para as palestras que a gente faz por aí, né? Você pode usar os seus problemas como muleta ou como alavanca, cara. E eu sempre quis usar como alavanca, porque muleta é muito fácil. Eu poderia falar assim, ah, eu não fiz porque meu pai foi embora. É. Ah, eu não dei certo na vida porque eu convivi com os amigos que eram bandidos. Cara, é fácil é... se colocar na posição de vítima, é né? Exato. O que é está que escrito na capa do seu caderno, hein? Sucesso é uma decisão. É uma decisão, cara. A minha decisão não foi de ficar entendeu? vivendo naquele mundo. A minha decisão foi assim: eu quero ser diferente. Eu não estou condenado a ser quem eu fui, entendeu? A única condenação que eu acredito que a gente tem é de ser livre. E se eu sou livre, eu faço a minha escolha de sucesso. É a minha decisão. Agora, a gente encontra muita gente se fazendo de vítima, né? muito vitimismo. Né? E é muito comum a gente encontrar isso nas pessoas. Bom, cara, você tem... Ó, aliás, uma das vantagens do país capitalista é essa. Nós temos exatamente as mesmas oportunidades. É isso aí. Não é? Exatamente. Busca quem quer. É isso aí. Trazendo de volta, então, o é uma empresa de educação corporativa e de comunicação digital. Hoje, a gente atua em três frentes. Uma das frentes é a frente de plataforma de gestão de aprendizagem na qual a gente tem um, um grande orgulho, inclusive, de estar junto com vocês né, no, no, no projeto. Essa plataforma existe desde 2012, nessa versão que vocês utilizam, obviamente, várias atualizações, mas ela nasceu em 2012. Por quê? A plataforma anterior, que era de 2002, quando chegou em 2012, ela não suportava colocar mais nada em cima dela. Em 2002, para quem está ouvindo a gente, é mais novo, não existia nuvem. Acredite. Não existia nuvem. Não existia smartphone. Era tudo CD desktop. É isso aí. Tinha e que nem... instalar o software, você comprava a caixinha. É. Né? E nem smartphone. É isso aí. Se você pensar e que Quando a Apple... houve a mudança, né, daquele celular que a gente tinha para os smartphones, foi isso. um desafio. foi. foi. Começou foi. a ter aplicativo, aí a pessoa começou a acessar, pela... pergunta, ah, cadê o aplica... seu aplicativo? Não, não tem, porque eu estou no CD ainda. Exato. É isso mesmo. Exato. Se você pensar que o iPhone está na versão 14 e, teoricamente, ele lança um por ano, significa que nós temos há 14 anos o um smartphone. É, 7 é, anos, né? Não, desculpa, é 2007 que foi lançado o primeiro, Exato, então, então é, é, é isso aí é, é mais ou menos esse o tempo Então em 2002 não existia Então em 2012 nós fizemos pesquisa e de Desenvolvimento de dois anos e lançamos uma versão Aí sim, uma versão top Nós temos um cliente que é multinacional E avaliou a nossa Plataforma Entre 20 no mundo E a nossa plataforma foi escolhida Como a única que estava preparada Para o crescimento crescimento de 10 anos deles e aí é, uma, é um dos segmentos nossos, tá? O pessoal conhece como LMS. Né? E o nosso LMS está indo para um caminho de LXP. A gente vai ter as duas coisas. O que, que é um LXP? LXP é um Learning Experience Platform, que é, é mais focado na experiência do aluno do que especificamente na gestão do aluno. Né? Ah. Então, a gente vai ter as duas coisas dentro de uma plataforma só. Tá? O LXP é mais, é mais comum você ouvir hoje no mercado algumas empresas falar sobre LXP. Outro segmento nosso, que também muito antigo, aí né, no sentido de assim, há muitos anos que a gente faz, é de 1999, o projeto, que é a transmissão de eventos ao vivo na internet. Seja um formato como esse daqui, que evoluiu para um podcast, ou seja um mega evento, como o Obama no Brasil, por exemplo. Obama foi fazer uma palestra no CNI, em 2011, nós estávamos transmitindo. Como é que isso nasceu em 99 Conrado? O nosso fundador lá e que era né, o CEO e hoje é o presidente do nosso conselho, o Dorian, é, foi buscar uma tecnologia fora do país para poder transmitir vídeo no, na internet numa época que não tinha banda larga como nos dias de hoje. Você imagina transmitir vídeo em 99? Nossa, 99 era é o quê? Discado ainda? Discado. Né? É é discado né? Como é que a gente fazia a transmissão? Usando internet por satélite. Daí veio SAT. Era uma plantação de satélite. É, bem, bem isso. Porque assim... <risos> É, o projeto nasceu dentro do Hospital Ciro-Libanês, em São Paulo, e tinha como propósito transmitir palestras e cirurgias ao vivo para a rede de hospitais da Unimed. Funcionava como a Sky. O hospital fazia uma assinatura, recebia lá uma anteninha de satélite e passava a receber, então, aquele sinal ao vivo. Tem até a história engraçada aí, que é uma das primeiras transmissões uh, tava uma cirurgia ao vivo, de joelho. De repente, ficou completamente fora de foco. Cara, mas o cara está filmando a mesa, o que aconteceu? O nosso funcionário tinha desmaiado lá né, em cima, no meio, da, no meio da transmissão, desmaiou porque não aguentou a imagem, e aí a imagem perdeu o foco. Enfim, tem uma série de, de histórias né, relacionadas a essa época nossa de satélite, mas daí veio o nome SAT, que a gente mudou no ano passado, quando nós completamos 27 anos, a gente trouxe a nova marca, que é o InSpend. Né? Além dessas duas, o terceiro pilar nosso de trabalho é a área de educação corporativa, onde a gente tem treinamentos presenciais de todos os temas, consultoria, né? e aí assim não importa se o treinamento é digital ou se ele é presencial ou se ele é online, todos esses a gente atua. Palestras, workshops, né? A gente tem um produto muito legal chamado best sellers. O best sellers são talks e palestras baseado em livros que inspiram, né? Livros best sellers. Legal. Então. Muito bom. Basicamente muito bom. Essa é a composição do que a gente faz lá. E você, dentro da Inspand, você cuida de qual área? Hoje eu estou como CEO, né? mas ainda tem algumas áreas que eu tenho paixão, como a área comercial, por exemplo. Estou né? com dificuldade de tirar o pé de lá, sabe? Você... É um apego emocional, é. né? Mas eu comecei como um vendedor lá, cara, em 2001. Era, aliás, eu era um cooperado, eu não nem salário quando eu, quando eu entrei lá. Era uma cooperativa. De cooperado a CEO é uma bela história. É, é uma bela trajetória, viu? Uma bela trajetória, muitos desafios, né? Porque não, mas sempre tem, sempre tem. Eu, sempre eu, tem. É Porque o eu default para os jovens, né? O que, que você quer? Você quer um projeto ou quer uma carreira? E é uma jornada, não é uma coisa que você acorde, acorda, amanhã, virou sócio? Não, não é. Porque hoje as pessoas elas querem tudo muito rápido, promoção rápido, aumento de salário rápido, virar sócio rápido, cota rápido, mas não é assim que funciona na vida real. Não é, não é assim não. Acho que assim. Primeiro, você tem que ter paixão pelo que você faz, né? Porque você vai engolir sapo. Muito. Cara, não tem jeito. Você vai engolir sapo. E você sabe qual é a diferença entre engolir sapo e comer ran? <risos> não sei, mas eu sei que vai ser interessante. Me conta. É só você mastigar, entendeu? Porque, não... Porque se você engolir o sapo, ele trava aqui. E a ranzinha você hum, mastiga, engole devagarzinho e tudo bem. Se você é apaixonado é, por aquilo que você faz, fica mais tranquilo é, engolir o sapo. Você entende que não é um sapo, entende que é uma ranzinha e que é chique pra caramba comer uma rã e beleza, e passa por cima daquilo e vamos olhar pra frente. Faz sentido, porque tem a questão do emocional, né? Quem tem inteligência emocional. E se você é apaixonado por aquilo que você faz, Sim. não importa o desafio que vem pela frente. É Uma, uma alegoria que eu sempre tenho na minha cabeça é. Que para você chegar ao sucesso, você precisa do caminho das pedras. Só que o caminho é de pedra. Perfeito. <risos> não é de asfalto. É pedra. Você vai ter que pegar a pedra, botar a pedra lá, pisar, pisar em cima da pedra, dar o um passo em cima da outra pedra. Pedra. O caminho das pedras é pedra. Se não você é... me permitir adicionar um, um, um pouquinho mais para a história da pedra, eu diria para você que como você não sabe se vai ter pedra para frente, é bom você carregar algumas. É boa, é verdade. É, para usar de cálcio lá na frente porque você vai precisar e aí a gente vê hoje às vezes né pessoas algumas dessa nova geração que de repente não consegue ter essa visão e essa percepção e aí se torna um pouco mais difícil tanto para gestão quanto para própria pessoa uhum. o imediatismo dela faz ela de repente pegar atalhos que não vai levar ela onde uhum. seria o melhor caminho lá na frente né é, abrindo um parênteses aqui não muito longo ela... nesse tema é, eu vejo o seguinte eu olho para minha avó a minha avó era muito casca-grossa. Não é muito casca-grossa. Ela aguentava coisas assim que eu olho e falo... Nossa, avó, como? Ela já, já faleceu, né? Mas por quê? Cara, porque ela nasceu numa família... A, minha, a família da minha mãe era pobre... A família da minha avó era miserável, entendeu? Uhum. É. A gente foi melhorando, né? De geração é. em geração. E quando você tem uma família miserável... Que aí, realmente, você não tem dinheiro para comer... Tem que pedir no vizinho, mas também o vizinho também não tem direito... Aí divide um pouco e com três filhos, vindo da Bahia, minha avó é baiana, era, né? É, você se torna um animal. Você Sim. se torna um bicho com uma casca muito grossa. Aí vem minha mãe. Minha mãe também é bruta, mas a minha avó era mais. A minha mãe é bem bruta também. Ela é muito bruta. Por quê? Família pobre, nasceu no na meio da, da miserabilidade, aí ela se tornou pobre e hoje está numa vida legal. Quando eu venho... Cara, eu já venho de uma vida que a minha mãe, que era bruta, amaciou a hum. carne para que eu comesse. Então, eu já não tive problema com comida. Eu tive problema não ter dinheiro para comprar brinquedo. Mas, cara, na família da minha avó, brinquedo era tipo dois níveis para frente. Não tinha dinheiro para comprar comida. Perfeito. Moradia, não tinha onde morar direito. Então, não se faz marinheiro bom em águas calmas, né? a dificuldade forja o cara. Uhum. Não tem jeito, a vida funciona assim. A dificuldade forja o cara. Tem um livro chamado O Obstáculo é o Caminho, que é justamente isso. Tipo, cara, se você quer, é, se, você quer, se, você quer se tornar mais forte e cumprir o caminho, valorize o obstáculo. Porque é o obstáculo que te torna um cara forte. E, e quando você quer evitar o obstáculo, você também está evitando o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua força. Então, eu, eu sempre falo isso, para que, que serve numa academia um peso de 5 quilos? Cara, para você levantar o de 6. Para que, que serve o de 6? Para você levantar o de 8. Para que, que serve o de 8? Para você levantar o de 10. E assim sucessivamente. Mas se você não levanta o de 5, você não vai levantar o de 10. Só que lá no peso de 10, quanto maiores as dificuldades, maiores são os retornos também. Eu fico imaginando qual é a dificuldade do CEO da Coca-Cola. Cara, é uma dificuldade diferente da minha. Sim, sem dúvida. Mas é muito maior a dificuldade. Mas a empresa também é muito maior. Então, se eu quero chegar a CEO da Coca-Cola, eu tenho que aprender a enfrentar dificuldades cada vez maiores até chegar lá. Porque a dificuldade que ele enfrenta, de que ele enfrenta é muito maior do que a dificuldade que eu enfrento. Perfeito. Perfeito. Então, esse é sempre o meu, é sempre o meu, o, o meu, meu objetivo, né? qual é a próxima dificuldade que a gente tem que enfrentar. Você comentou do Altério, aproveitando essa metáfora do Alter da academia, é, você já pensou, por exemplo, se ele não tivesse o número do peso? Como seria? Ah. Por quê? Eu penso que o, o, o número que está estampado lá é o meu indicador, cara, porque é através dele que eu consigo perceber se eu estou melhorando. Sim. É? Então, se assim, eu estou fazendo seis, agora estou fazendo com oito, estou dando conta de fazer com oito, eu consigo perceber a minha melhora. E é isso que eu digo para o meu time comercial... E o pessoal fala assim, nossa, mas é muito diferente o seu time. Eles não são, por exemplo, é, pessoas que ficam querendo concorrer entre si. Eles não têm isso. Nosso time é muito, cara, é muito bacana trabalhar com eles, porque um ajuda o outro. E eu falo para eles, não se compare com o outro. Se compare com você ontem. Como é que você estava ontem, como é que você está hoje? É nisso que você tem que melhorar. Porque se você ficar se comparando com o outro, talvez não seja justo. Uma conta ou um cliente, ou seja, qual for a situação que o outro tem, não é para você a tua referência. A tua referência é você. Como é que você estava ontem? Olha para você. Concordo e discordo. Ok. <risos> tá. porque causa do seguinte, é, eu vejo que o mercado hoje, ele é muito não competitivo, mas competitivo. Uhum. Quer dizer, você está num grupo cooperando, Perfeito. concorrendo com outros grupos. Então, essa é a primeira visão, que é a visão macro. Quando a gente vai para a visão micro, é... eu concordo que a gente não tem que se comparar, mas eu concordo que a gente tem que tomar como referência. Okay. Não somente a mim, mas um outro cara. Então, por exemplo, eu tenho um vendedor lá, por exemplo, eu estou vendendo, sei lá, 100 mil por mês ou 10 mil por mês e tem um cara que está vendendo 80. Eu falo, cara, eu estou vendendo 10, esse cara está vendendo 80. Eu não vou me comparar com ele, mas eu vou querer aprender o seguinte: o que, que esse cara tá fazendo o que eu não tô fazendo? Perfeito, mas é o que você falou: é referência. Tomar como referência. referência é uma coisa, aí. a comparação é outra. Porque a comparação pode gerar um tipo de inveja uma comparação. A referência não. Pô, a referência, pô, eu quero ser esse cara aí. Pô, eu vejo o Conrado, pô, o Conrado vai lá faz um monte de evento ao vivo, cara, evento, pô, você faz um monte de coisa legal, pô, eu quero ser, sabe, eu quero ter essa, você como referência para aprender o que você faz, me modelar em você. Uhum percebe Porque uma coisa que atrapalhou Muitas pessoas, Conrado Pensando do ponto de vista mais psicológico Emocional, é você ter a rede social E eu querer me comparar com o Neymar é, Ou com o teu amigo Que só coloca as fotos boas ah, Ele Mas não coloca as fotos ruins A sabe? pessoa só tira uma foto daquele melhor momento dela isso. Ninguém vai colocar uma foto Do pior momento na rede isso. social isso. Você sabe por quê Como é que chama um usuário Dentro de uma rede social? Um usuário? Perfil Perfil Perfil, sim. Perfil é o quê? Isso aqui é? É o perfil, né? O, o eu, lado do rosto, né? É o lado é. que eu quero te mostrar, cara. Isso aqui é um perfil. Eu te mostro somente o perfil que eu quero. Boa. E as pessoas costumam pegar o pior momento delas e comparar com o melhor momento do outro, porque é uma foto. Você nem sabe sim. se aquilo ali é real. Isso sempre existiu, viu, Rê? Porque se você pensar na época que não tinha rede social, você pega no interior, as famílias iam para praça e ficavam girando lá em volta do. Do, como é que chama aquele... Da, da, da igreja, né? É, é, que, do... é, é negócio né? banda, o negócio que ficava a tocando ali, é. né? É, tinha o um coreto, né? E isso, o coreto. Então, as pessoas ficavam girando em volta, exibindo a família. E dentro de casa, você tinha violência, você tinha fome, você tinha um monte de coisa de casa, mas ali, um ficava mostrando para o outro que era uma família perfeita. É, o humano sempre, sempre existiu isso. Então. E tem a coluna social também, né? Sim. A foto da pessoa na festa e tal. Sim, verdade. Deixa eu, eu, eu trazer para você daqui ó, o ponto de vista de vendas. Né? Então, eu comentei como, comecei como um a cooperado. A conversa está boa, né? A gente vai... <risos> é, eu comecei como cooperado e depois eu fui efetivamente fazer vendas direta com o cliente. Ah. E aí o seguinte, como é que eu me desenvolvi como vendedor? E eu era um bom vendedor. Né? tem histórias para contar para você que você não vai até de noite, mas... Eu passei a me analisar. Então, por exemplo, eu tinha dentro do CRM um monte de código que ninguém entendia nada lá nas observações. Eu me monitorava, por exemplo, se eu fui de carro, se eu fui a pé, se eu fui de carona, se eu fui dirigindo, se eu tinha almoçado, se eu não tinha almoçado, se eu fui ouvindo música ou se eu fui ouvindo pânico, por exemplo, que eu gosto muito porque me traz um bom humor. Até a posição da mesa eu mapeava. Então, por exemplo, nessa posição que a gente está aqui, se a televisão está aqui eu estou fazendo uma apresentação para o cliente, a minha posição aqui é 2. posição do cliente é 1, um, a minha posição aqui é 2. Se tivesse mais gente na mesa, eu sempre buscava ficar na posição 2 aqui ou, no máximo, né, numa posição, de repente, 4. Lembra que tem gente que não está vendo, né? É. Então, quer dizer, posição 2 é de frente para o cliente, Isso. posição 3, 4... Quatro... Já, já é na diagonal, é isso. entendendo que é o seguinte, então, a, a televisão, aonde né, a gente está apresentando, está à esquerda do cliente e está à minha direita. Tá perfeito? Bom. Então, o cliente de frente, a minha posição dele é 1, um, a minha posição é 2. Tá bom. Tá? Se tivesse mais cadeiras, 3, 4, enfim, era essa sequência que eu utilizava. Você sabe que eu uso essa dica sua até hoje, até né? Até hoje, né? Por Nossa. quê? Eu passei a perceber o seguinte, bom, primeiro que você sabe que olhar para a direita, né, para quem é destro, por isso que algumas das medições, para saber se a pessoa está mentindo, essa olhou para a direita, né? porque é o lado criativo. Então, quando eu estava fazendo uma apresentação e olhando para a direita, eu era mais criativo do que olhar para a esquerda. esquerda, estou acessando memória, beleza. Palestra, às vezes, eu faço olhando para a esquerda. Depende do contexto, eu olho para a esquerda. Mas, olhando aqui para a direita, eu era mais criativo. E acredito, e aí pode ser só uma crença minha, que a minha oxigenação ficava melhor quando eu ficava olhando para a direita. Eu entendo, mas será que isso não foi uma auto -sugestão? Pode ser, mas quando eu passei a observar você passou os a potencializar mais o é tipo a camisa da sorte? É né? mais ou menos isso. Só que assim, eu já tinha vários números quando eu passei a observar o resultado. Tá bom. Entendeu? Então assim, eu fazia todas as minhas anotações e depois de um tempo, porque eu vendia projeto, né? Não é um negócio que você tava na mesa e vendia na hora. Eu tava, tinha que fazer a apresentação, depois tinha que preparar a proposta, às vezes tinha que voltar e fazer outra apresentação da proposta, do projeto. Então, eu observei ao longo do tempo de que as vendas, eu conseguia concluir mais as vendas que eu estava nessa condição. Tá bom. Então, o meu autoconhecimento ampliou demais. Demais. E eu percebi o quê? Que era importante eu estar preparado para fazer a venda e negociar com o cliente, mas que eu me dava muito melhor quando eu tinha, no meio do caminho, estava ouvindo coisas que me deixavam de bom humor. Eu sentia que essa fisiologia, né, essa parte química do corpo, ela me dava mais. O é que eu vou dizer? Não sei se mais habilidade. É, mas o, o bom humor não só ativa a tua parte criativa, como ele muda o teu estado emocional para mais otimista. Perfeito. Né, então, você acaba tendo mais serotonina e tudo. Você fica mais otimista. Sim, sim. Um cara pessimista, ele vai falar: ah, esse negócio não vai dar certo, mesmo deixa pra lá. Sim. Um cara otimista fala: cara, já que vai dar certo, isso aí é só uma objeção. Mas vai dar certo. Né? E aí ele consegue. É, quebrar objeção. E você sabia outras coisas que eu fazia? Então, por exemplo, se eu conheci o meu cliente, que é importante conhecer o cliente, né? Sabia se ele era auditivo, visual sinestésico. Cliente sinestésico, eu sempre colocava ele sentado do meu lado. E aí pegava nele? É, normalmente ele pega em você, porque ele é sinestésico, Sim, né? tá bom. Então, o que eu fazia numa situação? Como é que você vai fazer se você está nessa posição da sala e pede para ele vir do seu lado? Eu falo que eu estava com um problema no adaptador do meu computador que não dá para projetar na televisão. E aí fala, vem meu notebook aqui. eu pessoa vinha, sentava do meu lado aqui, e aí você começava com o, o próprio contato físico, aquilo dava um, um resultado melhor. Daí a importância né, de um vendedor precisa conhecer de gente. Conhecer a si mesmo primeiro, né? Precisa se autoconhecer e depois conhecer de gente. E qual o conteúdo que você indica para quem está que tá ouvindo aqui o podcast ou vendo que é vendedor ou dono de negócio que está vendendo? Sim. Qual é o conteúdo? Olha, livros da época que eu gostava muito é aquele O Corpo Fala. Sim, eu falo. eu falo clássico. clássico, né? Então, ele, ele te dá uma boa percepção de ambiente e tal. E, além disso, fazer curso de PNL. Cara, não tem jeito. Para quem está ouvindo a gente aqui na câmera ali, ó, curso de PNL, Programação Neurolinguística. Por quê? Isso transforma muito a sua percepção de ambiente a sua percepção de energia do a ambiente. A sua percepção sobre você mesmo. Né? Sobre você mesmo, sem dúvida. E você exercita algumas coisas, por exemplo, na PNL, como terceira pessoa né, e análise de problema, que modifica muito. Eu uso muito na gestão, inclusive, de pessoas. Demais a questão da PNL. Quando eu vou olhar indicadores de vendedor, por exemplo. Eu sento do lado do vendedor e ó, o, o dado que a gente vai olhar lá é de um vendedor que trabalha lá em Nova York. Não é seu nem meu, tudo bem? Metaposição. É, porque aí você pode fazer a crítica sem doer. Sim. Né? Porque senão você não consegue fazer crítica, eu vou criticar o meu dado. É, o que você faria para esse vendedor melhorar o resultado dele, né? Sim. É, e aí a pessoa consegue. E mesmo quando você tem indicador positivo, Conrado, eu sempre peço para ter visão negativa sobre o dado positivo. Sempre tem. Sempre tem. Eu me lembro que fui fazer a mentoria de um executivo em São Paulo, de uma multinacional da área de telecom. O CEO me contratou e tal, e falou, oh, preciso ajudar esse cara. Chegamos lá, pô, começamos a olhar alguns indicadores, as coisas que ele tinha lá, e falou, não, eu tenho um BI, o BI faz tudo para mim e tal. Eu falei, tá bom, mas me fala um pouco dos dados da sua área. E ele todo arrogante, vamos chamar assim, olhou e falou assim, olha só, eu bati a minha meta, e consegui ficar, acho que eles eram 1% abaixo do custo da área. Tipo assim, ele tinha 8% de limite de custo da área, ele estava em 7% e tinha batido a meta. Pô, positivo, né? Vendeu, bateu a meta dele e ainda custou menos. Eu falei para ele, qual o, o número negativo que tem nisso daí? vai não tem nenhum, pô. Eu bati a meta e gastei menos. Eu falei para ele: mas será que teu vendedor, por exemplo, não poderia ter feito mais almoço com teu cliente, comprado o brinde, feito mais evento? Foi, puta merda, você matou meu problema. É isso, cara. Meus vendedores não estão indo no cliente. Está tudo tirando pedido. Então Entendi. sempre tem alguma forma negativa de você olhar para aquele indicador, que é o ponto de melhoria. O que, que eu posso olhar para aquilo e fazer algo diferente, fazer melhor? Entendeu? Sempre tem o que melhorar. Sempre tem, sempre tem. Tem uma coisa que eu falo nos cursos que é Sabe aquele, aquele círculo do Yin-Yang? Uhum. Né? Então, para quem não sabe o que é Yin-Yang e está no podcast, digita no Google: Yin-Yang, símbolo, pronto, que vai aparecer lá. Tem até uma, tem uma marca chamada Tao Encountry, que tinha esse símbolo de yin Yang como, como marca. Né? Então, o Yin-Yang tem o lado Yin, que tem a semente do Yang, e tem o lado Yang, que tem a semente do Yin. Ou seja. Dentro de tudo que dá certo, alguma coisa deu errado. Dentro de tudo que dá errado, alguma coisa deu certo. Uhum. Que você tenha que expandir o certo e minimizar o errado. É isso. Então, não importa se deu certo ou deu errado. O que importa é qual o aprendizado dentro disso, tanto do que deu certo quanto do que deu errado, né? Qual é o aprendizado? Tudo é aula, né? Qual o ponto de melhoria, né? Qual porque, o ponto de melhoria? O que, que você quando, tem que minimizar? Quando você para de aprender ou quando você para de melhorar algum processo, você morreu, acabou. É como se você tivesse colocado um limite de crescimento para você mesmo. É isso aí. Então, se você entende que todo processo pode ser melhorado, que você pode melhorar, você não, não, tem, não tem limite, não tem teto. Agora, a partir do momento que você entende que você já fez o que tinha de melhor e não tem nada para mexer, pronto, acabou. Você se estabeleceu um teto. E aí a tendência é de você começar a cair o seu resultado, não crescer. Sim, É, porque na verdade aquela pessoa que chega e fala, eu estou no meu ápice. Eu falei, cara, então você está num péssimo lugar para estar, né? Porque daqui a pouco, depois do ápice, é só queda. Né? Exatamente. Você não pode estar no teu ápice, você tem que estar subindo, cara. E sabe é isso que a, a evolução nossa não é identificar o que é bom ou ruim, né? É o que é melhor e pior. Porque mesmo dentro daquilo que é ruim, tem um ponto melhor. Sim, tem um ponto que foi positivo. Sim, achar o que é melhor e pior dentro Boa, de cada isso aí. situação. Até para você poder se manter motivado, porque ninguém vai conseguir lidar só com coisa ruim o tempo todo. Então, dentro da, do que é ruim, o que, que, o que foi bom ali? Que aí você pode melhorar, começa melhorando o que já foi positivo. sim. É, o teu celular tem um QR Code. É o teu contato já? Sim. Para a pessoa já fotografar Perfeito. ali, você, já ir para o WhatsApp? Se eu uma coisa que se você escanear aqui, já cai direto no WhatsApp com mensagem pronta. Tipo, obrigado por me adicionar. Gostei disso. Boa. Vou usar. Boa. Boa. QR Code na tela de... Na tela de bloque... tela bloqueada do celular. É isso. F fenomenal. Fantástico. Um celular de um comercial é isso. QR Code... pro cara, ó. Vem cá, meu cartão de visita é isso aqui, ó. Abre teu tua câmera aí. Pronto. Clica. Beleza, tá aí. Né? simples, rápido, fácil. Consegue fazer mais contatos em menos tempo num evento. É isso aí. Boa. Até porque hoje em dia não se usa mais cartão, né? É, acabou. Não, né? difícil. Acabou. Né? É, assim, a gente fez um evento ano passado, foi o CBTD. O pessoal tinha até um certo receio de pegar cartão. É, não, quando alguém convite, me dá cartão, eu falo, cara, eu não vou guardar, eu vou jogar fora, eu vou perder. Não tem nem onde colocar mais esse negócio, cara. Me manda mensagem, né? Perfeito. Cartão, pra que cartão de visitas? Que Você é isso? sabe que o perfil sinestésico ainda gosta, cara? Ah, sim, né? É isso aí. Verdade. O, o visual, eu, olha aqui, o auditivo esquece, né? O auditivo não pega nem, nem folder que você entrega para ele. ele. Se ele pegar na sequência, ele primeiro lixo, já joga fora, né? Joga fora. É impressionante. É isso aí. Então, da minha experiência de vendas, eu acho que assim, esse autoconhecimento foi muito importante para mim. E a partir disso, sabe, essa especialização em programação neurolinguística foi o que favoreceu a ter melhores relacionamentos com os clientes e cara eu era um cara difícil de digerível falar para você que eu dei trabalho como como como liderado dei trabalho como liderado porque é, primeiro que meta para mim era algo que não me motivava meta para mim sempre forçamentária porque eu tinha uma noção que eu olhava para aquilo e ser que a pessoa tava me limitando sabe do tipo mas você espera que eu venha só isso e, e eu tive problemas né com com meu gestor que você conheceu né <risos> Então, se teve um ano que eu vendi sozinho o dobro que todos repente, os outros quatro vendedores juntos. É isso aí. Faça algo tão extraordinário que o seu concorrente vai ter vergonha de fazer algo pior, mas não vai ter a disciplina necessária para fazer algo melhor. Perfeito. É isso aí. Aí, muito bem, né? meu líder me chamou para dar feedback no final do ano. Falei, pô, vou ganhar um prêmio, né? Bônus, né, com o resultado desse. Ele pegou, ele tinha um gráfico que ele tinha feito na... Na sala dele, para mostrar a minha evolução. Né? Aquele gráfico boca de jacaré, né? Crescimento e tal. Aí ele falou assim: você cresceu assim, por que você não cresceu 90 graus? Cara, o cara tá brincando comigo, né? O cara tá brincando comigo, né, Conrado? Fala sério. E aí, falou, não, porque a sua meta no próximo ano, que vai ser não sei quanto, porque não sei o quê. Mas, cara, era uma meta absurda, tipo, dobrando, e eu já tinha feito mais do que os outros quatro juntos e tal dobrando minha meta. Aí ele falou assim, o que você acha disso? Aí <risos> eu falei, não, ele não está perguntando para mim. Ah, vamos lá, primeiro é o seguinte, né? Eu acho que você, na posição que você está, fez um belo de um planejamento. Eu acho que você está construindo bons produtos. Acho que você tem toda a estratégia na mão e entende que eu sou só um instrumento e que se porventura não bater a meta, você é o responsável. Foi essa a resposta que eu dei para meu chefe. Não nem falar para você, né? Quase perdi o emprego na época. Quase perdi o emprego. Eu era difícil de liderar. Mas por quê? Bom, eu era um cara empenhado, dedicado e aguardava por, pelo reconhecimento. E é algo que eu precisei aprender no, no meu autoconhecimento. Que eu precisava muito do reconhecimento das pessoas. Acho que todos nós precisamos, mas isso era para mim era em mais... É, em, graus em grau diferente. Todos nós precisamos, mas em graus diferentes. E aí tem muito aquela coisa do eu já sei quem eu sou, ou eu ainda, ainda estou procurando a aprovação de quem eu sou? É, quando a pessoa já sabe, cara, eu tenho certeza, o cara, ah, você é um idiota, beleza, valeu. <risos> e pronto, agora, você é um idiota, como assim eu sou um idiota? Por que eu sou um idiota? O que você acha isso E, quer dizer, não tenho uma certeza ainda lá dentro se é ou não é, né? Quando a pessoa fala, durante, durante uns 10 anos da minha vida, se alguém me chamasse de burro, eu praticamente ia para cima do cara. Por quê? Porque eu larguei a faculdade, uhum. Minha primeira faculdade eu larguei. Então, três anos, eu falei, cara, não é para mim, eu fui embora. Larguei, abandonei. E... Só que aquilo dali ficou na minha cabeça durante muito tempo. Pô, será que eu larguei ou eu desisti porque eu sabia que eu não ia dar conta? E eu não sabia, não tinha certeza. Eu tive que fazer coisas muito mais difíceis ao longo desses dez anos para que eu me provasse que eu ia conseguir dar conta. Muito mais difícil. Me lasquei muitas vezes também. E, e olha como que... O, o como é que é? essa falta de certeza, essa insegurança de quem você de fato é, gera um monte de decisões completamente erradas e comportamentos completamente estapafúrdios ao longo da tua vida. Sim. Então é As esse crianças, ponto, né? As crenças, isso? É isso aí. E você sabe que eu gosto muito de... Eu não sei se você conhece a pirâmide dos níveis neurológicos. Sim, sim. Né? Aquela... Eu fiz, três formações de PNR. É, então, você sabe bem aquela camada de crenças e valores. né? É importante a gente entender, é, num relacionamento com as pessoas, que o que nos une são os valores. E o que nos separa são as crenças. Né? É como se fosse uma Legal. espécie de guard reio aquilo, né? que protege a gente para não, não passar para lado de lá, nem para lado de cá. Mas a gente tem visto muito isso. né? Não só questões religiosas, quanto questões políticas. né As pessoas sendo muito dividida por conta das suas crenças, muito mais do que pelos valores. Né? Porque se você olhar, seja lá qual for a, a o viés de, de, de olhar para isso, se eu olhar para uma visão direita, o que, que tem de valor ali? E o que, que a de esquerda tem de valor ali? Eu consigo decidir, na minha percepção, até melhor do que olhar só para as crenças. Porque as crenças é o que eu gostei Nossa, muito disso, faz muito sentido. O que nos separa são as crenças, o que nos, nos une, une são, são os valores. valores. É por isso que a gente consegue, às vezes, por exemplo, trabalhar junto com um colega de trabalho que tem um pensamento diferente, seja da religião ou seja da questão política. Mas porque tem a gente está no mesmo propósito. Tem valores parecidos. Tem valores parecidos. Né? Nossos valores é fazer com que a empresa cresça, fazer com que a gente prospere e tal. Então, esses valores fazem com que a gente caminhe junto. Aliás, eu nunca concordei que crenças e valores estão no mesmo degrau. Devia ser crença, valores e identidade. Então, é uma gradação, né? mas tudo bem. Isso é, um, é uma questão à parte. E hoje você tem um time comercial de quantas pessoas? Hoje eu tenho sete consultores direto. Legal. Tá? A gente está chegando mais dois aí. Mais um time de prospecção. Tá. Qual que é o modelo ideal de gestão desse time comercial hoje? O que, que você chama de que é o um modelo ideal de gestão. Como que você faz para motivar essas pessoas, para poder acompanhar o resultado dessas pessoas isso no, leva, dia -dia, no dia a dia? Mesmo. Levando em consideração que sim, você entende que primeiro vem pessoas, depois vem resultado. É. Mas como que você faz isso acontecer efetivamente no dia a dia? Eu tenho uma relação de muito solta com os vendedores, né? Às vezes as pessoas até falam: assim, "Cara, mas como é que você deixa assim tão solto?" Porque eu acredito que o time é maduro, entendeu isso, um time maduro você pode deixar solto. Exato, porque o cara sabe o que fazer, exato. ele olha o processo, ele melhora o processo. Sim. Time júnior não dá para deixar não solto. Dá, não dá. Tem, tem aquela liderança situacional, né? Você passa por aqueles, isso. né? Você precisa entender em que quadrante está o seu time. Isso, é o bebê, adolescente, isso. bebê, criança, adolescente adulto. É né? isso aí. Então, o meu time, eu contrato gente que tem um nível muito bom. Ou porque já veio, de repente, de uma experiência bacana, ou porque a gente preparou ela internamente. Uhum. Mas eu não sou o tipo de gestor que fica ali, ó, oh, é a sua meta. Por quê? Eu estabeleci tudo que a gente tem lá de processo de venda, cara, foi criado lá. Então, assim, eu não conheço nenhuma empresa que faz, por exemplo, a gestão de comissionamento como a gente faz lá. Fui eu que criei o método. Eu não lembro se você chegou a, a conhecer na época não o lembro. método que eu, que eu construí lá. Cara, não tem em lugar nenhum. Por quê? É, Para você ter uma ideia, o salário fixo desse time, fixo, que é o salário de entrada, ele é o mesmo desde 2011 e nunca ninguém pediu aumento. Tá. Por quê? Ele é um fixo que não é fixo. A partir de X milhões em vendas, cada um real adicionado em venda aumenta o fixo. Tá. Além da comissão. Né? Então, tem lá a comissão que pode chegar até 5%, mas a cada real adicionado, depois de X milhões, 10 milhões para ele ou para o time inteiro? Para ele. Para ele, ele. ele, tá. É anual. Tá? É sempre anual porque eu trabalho pela média do ano. Tá. Então, só vendeu 2 milhões, por um exemplo. Desses 2 milhões, a partir daí, cada um real adicionado, o salário fixo dele ganha um plus. Que torna ele pleno ou sênior pelo resultado. Então, ano a ano, o salário dele teoricamente fixo, pode mudar. Sim, de mês a mês. Ah, mês a mês. Tá mês bom. a mês, porque no fechamento do mês... Porque é acumulado, né? É Esse acumulado. milhão é acumulado. É, é, é acumulado sempre de 12 meses, entendeu? Não é de janeiro a dezembro. Entendi. São 12 meses. Okay, agora entendi. Então, você vai caminhando... Você se... tem uma janela, né? É você isso. vai andando com uma janela de 12 meses. Tá? É isso aí. Então, o mês de dezembro, você vai perder o faturamento de dezembro do ano anterior. Tá bom. É? Se você está mantendo uma regularidade de crescimento, o teu salário fixo está aumentando todo ano. Entendi. Entendeu? Por que isso? Quando eu era vendedor, qual era a minha maior dor como vendedor? Como é que eu assumo um compromisso de financiar um carro ou de financiar uma casa, seja lá o que for, sem ter uma estabilidade? Quem a gente sabe que oscila. E quando você trabalha com um projeto, Conrado, não é todo mês que você tem projeto grande. Às vezes você precisa de dois, três meses trabalhando em cima de um projeto para fechar um negócio legal. E eu queria que os vendedores, os consultores, tivessem tempo para pensar no cliente então quando você trabalha pela média ele basicamente sabe quanto vai receber nos meses ah. subsequentes entendeu isso dá mais estabilidade óbvio né que é um time maduro porque se você pega de repente um time júnior talvez você precisa de outros estímulos o cara precisa de, de alguns gatilhos é. né algumas coisas porque nesse sentido o time júnior não tem visão de longo prazo exato exato no meu caso o time nosso sempre teve essa maturidade então, quando ele vai carregando isso, mostra se ele é júnior, pleno ou sênior pelo resultado que ele tem. Se okay. ele consegue cultivar mais carteira, também vai fazer diferença, porque tem as renovações de contrato e isso entra né, dentro do faturamento bruto dele. Diminui na comissão a renovação, mas não mexe lá no fixo. Ele aumenta o fixo, porque eu calculo o fixo pelo faturamento bruto. Entendeu? E pela Entendi. média. Pela média, sempre pela média. Tá? Tem lá algumas linhas de corte? Tem, porque eu preciso manter um equilíbrio da área. Então, a área tem um, sei lá, cada empresa trabalha com percentual, né? Sei lá, uma, pode ser 10%, 11%, 8%. Cada empresa tem o seu percentual de corte. valor custo. total da, do faturamento da empresa. Isso. E aí, nesse caso... Que rei... é quando a gente faz a controladoria por setor, qual é a porcentagem que aquele setor representa do faturamento total Isso. da empresa. O do custo. Faturamento total. Faturamento total. Tá. Entendeu? Então, se a área tem lá um orçamento que a área pode custar 11%, de repente um consultor pode custar 8%. Por quê? Porque eu tenho um custo adicional de, de, de SDR e tem um custo de gestão. Espera aí, é custo ou faturamento? Fatura, essa análise que ele está faz, tá fazendo é em cima do faturamento. Porque para você poder ter resultado no mês, você tem que pagar os impostos e ter lucro. Então, o lucro corresponde, por exemplo, a 20%, os impostos a 16,33% e quanto corresponde cada setor do faturamento. Comercial, um 7%, 8%, 9%. Normalmente é mais ou menos essa média. Mas é em cima do faturamento, quando você faz o orçamento do ano. Para você poder saber qual é o resultado que você está buscando. Com isso, você consegue estabelecer o orçamento tá. da área. A gente faz a análise mensal para entender qual é a composição do custo. Mas quando você faz a análise para esse tipo de planejamento, você define qual é o custo versus o faturamento gerado. Entendeu? Tá bom. Mais ou menos, depois você me explica. Mas assim, ó, <risos> por exemplo, vamos supor, vamos supor, o financeiro vai custar 5% do faturamento, comercial 10% do faturamento. Ah, entendi. É o custo em cima do faturamento. É, é porque não no é o custo fi... em cima do custo total. Não, não do faturamento. Não do faturamento. Do faturamento. Entendi, entendi, porque no entendi. fim tem que dar 100% que é o faturamento total, né? Tirando aí você tira o, o lucro, tira o imposto. Isso, o lucro tem que ser tanto do faturamento, 30%. Tá? Isso. Entendi, entendi, entendi, entendi. Então é o custo é, em cima do faturamento, a gente tem também o custo em cima do custo. Isso. Quer dizer, eu tenho os 100% de custo e eu tenho os custos. Só que aí você coloca também o lucro e daí você vai pegar o faturamento. Isso. Tá bom, beleza, entendi, entendi. Tá bom, então, entendi. Isso, a... isso, isso traz uma estabilidade e automaticamente não depende da empresa fazer um reconhecimento. É um processo que eu, na época, batizei lá de autogestão. Porque ah. o próprio número, o próprio indicador é quem faz a gestão dessa pessoa. Porque ela pode ganhar mais ou ganhar menos de acordo com o resultado dela, não só pela venda, não só pela comissão. O fixo dela também está atrelado ao resultado dela, entendeu? Tem um, tem um livro chamado Os Dois Elementos da Gestão de Excelência. Um livro muito bom, por sinal. E, aliás, anota esse livro, ele é muito bom. 12 Elementos da Gestão de Excelência. Esse livro, ele fala o que é uma gestão de excelência. E um dos itens é o, uh, o colaborador, né, pode ser o vendedor ou não, ele saber qual é a meta e saber onde ele está da meta de maneira clara, precisa, porque aí ele consegue se autogerir. Do tipo, cara, do jeito que eu tô, eu não vou bater a meta, uhum. porque eu tenho mais meio mês pela frente, mas eu estou a 15% da meta, então eu tenho que dar mais gás. O cara gera <risos>